E go cast, e go cast, e go cast. Connichua! Olá! Olá! Voltamos com os nossos. Lançamentos de doramas do mês de janeiro de 2019 Isso, Isso mesmo <risos> E um dorama previsto para o mês de janeiro é Babel Chan Woo é um promotor que um dia ele conhece a atriz Han Chuan Que se apaixona por ela Mas ele não sabia que a atriz era casada E um assassinato causará uma reviravolta na vida dos dois O dorama passará na CSTV ainda sem data Mas previsto para o mês de janeiro A sua classificação é para maiores de 19 anos. O próximo dorama se chama O Rei Dragão Protege. Chin e ela tem um dom digamos que especial, sua visão permite identificar várias cores e ela acaba conhecendo Mapum Do, que é um excelente pianista, porém é criticado pela sua falta de sensibilidade. Os dois acabam tendo um sentimento mais que especial. O drama passará na NBC em janeiro, mas sem data prevista. Passará de segunda a sexta-feira, às 19h15. O drama é baseado em uma lenda folclórica coreana. E o próximo drama é A Luz dos Seus Olhos. Kim Hae-cha é jovem e quer se tornar uma grande locutora. Porém, do nada, ela se torna uma mulher de 70 anos. Ela acaba descobrindo que tem uma habilidade de manipular o tempo. Em meio a essa descoberta, ela acaba conhecendo Yi Chun-ha, que trabalha duro para se tornar um grande repórter. O drama não tem data prevista, mas passará em janeiro de 2019, na emissora JTBC. Ki bo Min trabalha como âncora no telejornal, no drama A Primavera Está Chegando. Ela é bem egoísta. Do outro lado dessa história, Ibon era uma grande atriz, mas depois de se casar, decidiu ser uma dona de casa. De forma misteriosa, as duas vão acabar trocando seus corpos. O Dorama passará na NBC em janeiro, às quartas e quintas-feiras, às 22 horas. E o próximo Dorama é Alcance da Sinceridade. Oi, o seu é uma atriz muito bonita, no entanto, ela é, digamos, péssima em sua atuação. Um dia, ela fica sabendo que existe um papel importante em um novo dorama, em que a principal é uma secretária. Para pegar a experiência, ela acaba trabalhando como secretária em um escritório do advogado, que é arrogante e tem um coração frio. O dorama é baseado em um romance da web e será lançado de uma forma de dorama pela TVN às quartas e quintas-feiras, às 21h.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 Seo Boa quer ser uma escritora de Abitons. Ela mora em uma casa de banho, porém ela vive isolada do mundo. Como esses dois universos se encontrarão? Esse drama delicioso estreia no dia 2 de janeiro e passará às quartas e quintas, às 23 horas pela Dramax. Em esposa canhota, Yi e O Sanha se casaram muito felizes e apaixonados. Durante a viagem de lua de mel, sofrem um acidente. Yi perde a memória e Oh Sonha tenta achar seu marido, acreditando que não foi um acidente. O dorama passará no dia 2 de janeiro, de segunda a sexta-feira, às 7:50 pela KBS2. I Like a Dog, I Like a beggar, Beautiful. Um proprietário de pensão sem nada para viver, outro cliente de uma pensão que quer morrer e uma linda mulher misteriosa. O dorama passará no dia 5 de janeiro aos sábados às 24 horas pela tvN. A Coração do Palhaço para evitar o assassinato do rei, um palhaço chamado Hansun é levado ao palácio para trocar de lugar, por se parecer idêntico ao rei. O Dorama passará no dia 7 de janeiro, às segundas e terças, às 21h30, pela TVN. O Dorama é um remake de um filme de 2012 e a primeira leitura do roteiro foi lá em outubro. Que comece a dramatização. E só costumava ser uma diretora de filmes popular. Mas hoje em dia tá flopada, ela está procurando um novo escritor para o seu novo filme. O Dorama passará no dia 19 de janeiro aos sábados às 24 horas pela TVN. E se você gostou pedimos mais uma vez que você se inscreva no nosso canal e aproveite todos os nossos vídeos. Deixe seu like, comente dando suas dicas e sugestões para o nosso canal. Além de nos seguir nas outras redes sociais com o nome Aigo Dorama. Então, então é isso, é isso Dora Dora até, até, a até a próxima. Tchau. Tchau.